Júnior? Ela pediu para me definir já se paraná em uma palavra. Sabe como eu definir? E uma palavra. Ela pediu para me definir já se paraná em uma palavra. Sabe como eu definir A cidade do pecado. Concorda? Nossa senhora, quando eu cheguei aqui no Jaci Paraná, aquele choque cultural, aquele impacto, aquela coisa, eu deu vontade de ir embora. Eu sou mulher de par. Você não pode me colocar dentro de uma casa. Com tudo dentro, com tudo que uma mulher precisa. Você pode? Você vai fazer isso pra mim? Não. Então se você me quer, é desse jeito. o trabalho de vocês na usina, é muito que tem sorte em Porra, maluco! Aê, greve no geral aí, ó! <risos> greve não, terrorize! Legal. Rebelião, hein? Aí! O mundo acabando aqui, cara. a gente corria no, no meio dos quatro, todo mundo pegando suas coisas e a gente ouvia tiros de onde. Falei, meu, é tiro? Não, é tiro de borracha. A polícia sentando borrachada no. no pessoal, no trabalhador. Vi, o caindo lá. foi uma verdadeira ah, operação de guerra. Meu, tem 18 mil homens lá. Não há dúvida nenhuma que Giral põe em crise. Pôs em crise, de fato, um padrão de representação sindical, distanciado da base, é, burocratizado, que não dialoga, que não se faz representar dentro da, da empresa. O pessoal que vota na proposta de manutenção na greve. O Governo Federal e o próprio Ministério do Meio Ambiente apresentam a madeira como um caso exitoso de que é possível fazer usina elétrica na Amazônia com baixos impactos sociais e ambientais, quando nós estamos vendo o contrário. Chegou de acontecer de morrer, morrer duas pessoas que eu vi 8 horas da manhã no acidente lá. Nove horas da manhã, sabe o que o engenheiro falou? O engenheiro falou, não, tá tudo normal, vamos voltar ao trabalho. Vale a pena produzir desse jeito? Perda e da usina, tem que apanhar. Tem que apanhar. Só trouxe benefício, gente. Só trouxe benefício.